percebemos que as novas tecnologias vão ajudar bastante em relação à prevenção. A gente acredita que ah, os grupos jovens, é, para eles, vão vai facilitar é, em alguns comportamentos sexuais. Obviamente que é, a camisinha ou preservativo, é, com parceria com gel lubrificante, é o ideal. Nós acreditamos que, com a implementação da política de PrEP no SUS, vai ser um método a mais de prevenção contra o HIV AIDS. Cada público, cada pessoa vai saber definir, de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua individualidade, que método de prevenção é, vai lhe servir melhor. A pessoa que for fazer uso e ela tiver um relacionamento, digamos, soro discordante, ela vai estimular também o parceiro a ter adesão ao antirretroviral. Porque o sistema ele visa a, a capacitar essa pessoa, a instrumentalizar ela a respeito das tecnologias de prevenção, ou seja, adesão ao antirretroviral. E a gente também sabe que uma pessoa com HIV é, que faz uso do antirretroviral, ela também não transmite o HIV e acaba melhorando a qualidade de vida.